Fala galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Tudo de boas? Olha só, começando mais um vídeo aqui, hoje eu vou mostrar pra vocês hein, como que eu peguei Mestre. Então já vai se inscrevendo no canal se você não for inscrito, hein? E aperta o like aí, não custa nada, se você tá assistindo o vídeo, aperta o like aí, aperta em gostei, rapidão Bora lá, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu peguei Mestre pela primeira vez no Free Fire, galera Hoje você vai pegar Mestre, mesmo você tendo habilidade de platina, de bosta, mesmo você sendo uma, um player ruim no Free Fire, beleza? Bom, nesse mapa aqui, galera, você vai cair aqui, ó, exatamente neste lugar, tá bom? Preste muita atenção nos detalhes. Olha só, você cai aqui em cima, beleza, e se abaixa. Você não vai deitar no chão agora. Você vai primeiro olhar onde tem gente do seu lado, se tem alguém perto de você. No caso ali tem uma dúvida brigando ali, então eles estão meio longe, então você pode deitar no chão. Tá? Se tiver alguém caindo embaixo de você aqui, muito perto, você não deita porque faz barulho. Que você tá deitado. Se o cara ver que você tá deitado aqui em cima, ele vai jogar uma granada e vai te matar. Você não vai poder pular. Se você pular, você morre de qualquer jeito, tá bom? Então fica quietinho aqui. Assim que a safe fechar, eu já volto aqui com vocês, tá bom? Bom, galera, olha só. A primeira safe fechou aqui em mim. E eu esqueci de falar pra vocês também. Vamos ver onde vai fechar a segunda safe. Esqueci de falar pra vocês também, dá uma olhada aonde que os povos. Nossa, fechou de mim de novo a segunda safe. Dá uma olhada pra ver aonde que os povos estão brigando. Porque se a safe não fechar em você na próxima, para é você lutear. Ó, a segunda safe já tá fechando. Vamos ver aonde que vai fechar a terceira safe agora. Não, mentira, velho. Fechou em mim de novo. Galera, olha só isso. Eu já tô no top 15, não matei ninguém, não fiz nada. Eu tô aqui do mesmo jeito que eu. Que eu, que eu tô no. Quando eu caí no, no início da partida. Olha só, tem uma duo brigando aqui embaixo de mim. Já vou ficar, no top, ó, já tô no top 14, tem uma do brigando aqui embaixo, mim tem uma do brigando lá embaixo, na, no outro lado da da central. Já tô no top 13, olha só, top 12, top 11, galera, olha só isso, sem fazer exatamente, absolutamente nada, nada. Eu não me mexi em nada, porque se você se mexer aqui em cima, você vai fazer barulho que tá deitado, o cara joga uma granada, já era, você já morreu. Ó, oh, não deixe de se inscrever no canal se você não for inscrito, hein? Compartilhe o vídeo com seus amigos, pede pra ele se inscrever. Fala assim, oh, seu bosta, seu platina de bosta, vem aqui e se inscreve nesse canal agora. E dá like no vídeo, galera. Dá like no vídeo, aperta em gostei aí pro YouTube continuar mandando as notificações pra você, beleza? E olha só, a segunda save já tá fechando e agora. A terceira save, né? Essa é a terceira save. Oh, já tem gente brigando lá embaixo de novo. Já vou ficar no top 10. Vai, se matar Top 10 Nossa, matou de lança Cara, Caralho, tô ferrado Bom, galera A terceira safe Já tá fechando aqui Agora aonde que vai fechar Essa terceira safe Já estamos no top 10, hein Já garantimos ponto Nossa, fechou longe agora, hein Agora ferrou Bom, presta atenção agora Na hora que você for descer Você tem que dar uma olhada em volta Pra ver se não tem ninguém te olhando E aí você vai pular em cima Desse muro aqui, tá vendo, Você vai perder o menos dano possível Se você pular em cima do muro Você vai perder no máximo 5 ou 10 de HP, tá Vamos lá Vamos tentar pular aqui Fui Ai, caramba, errei. Ainda perdi, perdi 20 de né? Vamos lá, achei um arrambão aqui. Uma pistolinha. Uma 12, velho, aqui. Uma 12, não. Nossa, tem um cara bugado ali. Ele tá bugado, acho que não me... ou oh, ele não me viu, ele tá bugado. Vou meter bala, filho. Ai, toma, toma. Tchau, obrigado. Ixi, tem outro aqui. Ai, me vou Vamos lá, que bosta, velho. Ah, me matou, desgraçado. Mas mesmo assim, ainda fiquei no top 7, galera. Muito top. Ainda acabei matando um. A intenção não era matar ninguém ali. Mas acabei matando um único que tava bugado. Vamos ver quantos pontos eu vou ganhar. Vamos lá. Ó, isso que eu tô indo de uma Se você tiver em platinho, você vai ganhar no mínimo 50 pontos. Nossa, olha só. Ganhei 24 pontos. Sem dobro de pontos sem nada. Então é isso aí. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com seus amigos. E peça de se inscrever, hein? Tchau, obrigado. Fui. Eu amo vocês.